Chegastes no tempo em que se cumprirão as profecias referentes à transformação da humanidade. Felizes serão os que tiverem trabalhado o campo do Senhor com desinteresse e movidos apenas pela caridade. Suas jornadas de trabalho serão pagas ao cêntuplo que tenham esperado. Felizes serão os que houverem dito aos seus irmãos... Trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços a fim de que o Senhor, na sua vinda, encontre a obra acabada. Porque a esses o Senhor dirá, Vinde a mim, vós que sois os bons servidores, vós que soubeste escalar os vossos melindres e as vossas discórdias, para que a obra não sofresse. Espírito da verdade, Evangelho segundo o Espiritismo Ao acordar, Felipe lembra de tudo e se emociona. Seria verdade? Estaria ele engajado em um trabalho de implantação do bem na Terra? Ele ajudaria na transformação da humanidade? Sua mente fervilhava com essas questões. Senta-se e faz uma oração pedindo ajuda. Abra então, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, item 4, Missão dos Espíritas, e se empolga ao ler esta bela mensagem do Espírito de Erasto, um discípulo de Paulo. São 10 horas, domingo. Felipe decide ir à praia com alguns amigos. Diverte-se, mas está um pouco desligado, pensativo. Como vai ser bom ter amigos que possam compartilhar suas experiências mediúnicas e que entendam quanta coisa importante está acontecendo no mundo. Volta para casa com os pais de Lara e foram para a praia com eles e outros amigos do colégio. À tarde, Felipe resolve conhecer melhor a página do Grupo Marcos. Para sua alegria, encontra uma mensagem de Ivan falando sobre o Grupo Marcos. Lê também uma mensagem de Eurípides, que já conhecia, mas que adquire agora um significado mais profundo. Nessa mensagem, o amigo espiritual fala sobre a reencarnação de espíritos muito elevados no mundo, que transformarão a Terra, e a obrigação dos espíritas em renovar seus métodos de ensino nos centros espíritas. Felipe pensa por um instante... E se tudo for apenas minha imaginação? Resolve então utilizar os critérios de Kardec, abrindo em seu computador o livro dos médiuns e procurando algo que lhe ajude a melhor analisar a mensagem de Eurípides Barçanovo. Estuda no capítulo 24 o item Como Distinguir os Espíritos Bons e Maus. Kardec fala sobre a linguagem, ou seja, a maneira de um espírito bom e de um espírito mal se expressarem. Fala sobre o conteúdo dos ensinos dos espíritos elevados, que estão sempre preocupados com a educação espiritual das pessoas. Uma orientação de São Luís, o anjo guardião da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, chama a atenção de Felipe. Por maior que seja a legítima confiança que inspira os espíritos que presidem os vossos trabalhos, há uma recomendação que nunca será por demais repetida e que deveis tê-la sempre presente em vossa mente, quando vos entregardes aos vossos estudos. Pesai e amadurecei. Submetei ao controle da mais severa razão a totalidade das comunicações que receberdes. Não hesiteis, desde que uma resposta vos pareça duvidosa ou obscura, de demandar os esclarecimentos necessários para fixá-la. Kardec, Allan. Revista Espírita, setembro de 1859, página 341. Felipe se convence de que nenhum espírito superior fica com raiva quando suas comunicações são avaliadas com rigoroso critério. Por isso, decide prosseguir em sua investigação. Quer saber se, de fato, vive um período histórico excepcional em que muitos espíritos elevados estão reencarnados para transformar a humanidade. Decide pesquisar em outras obras da codificação. Não tem dúvida de que a comunicação de Eurípides Barçanufo tem uma linguagem séria e elevada, mas como confirmar essa informação específica? Encontra na última obra básica publicada por Kardec, a Gênese, a chave para resolver o enigma. Ela está em seu último capítulo, em que o Codificador fala sobre a nova geração, que são os espíritos de que fala Eurípides em sua mensagem. A Terra se renovará por meio da reencarnação de milhares de espíritos evoluídos, e todos devem colaborar com eles. Basta apenas mais uma questão para termos certeza de que a nova geração está encarnada. A multiplicidade das mensagens. Ensina Kardec que, quando uma nova revelação for dada à humanidade, muitos médiums receberão mensagens a confirmando. Felipe resolve pesquisar e, para sua alegria, encontra várias mensagens de diversos médiums sérios de diferentes estados do Brasil, sobre a nova geração. Entre elas, lhe chama a atenção uma mensagem de Leon Denis, no site do Grupo Marcos. Emociona-se com a leitura. Sim, estamos vivendo um período grandioso da história da humanidade. Felipe finalmente compreende isso. Ao dormir, Felipe encontra Ivan e pai Joaquim. Pela primeira vez, desde que iniciou suas experiências mediúnicas, Felipe sente como é importante sua dedicação ao bem. Olha então para Pai Joaquim e pergunta: É verdade tudo o que descobri sobre a nova geração? Segundo todos os critérios de Kardec, sim. Mas você já sabe disso. Por que me pergunta? Responde o amigo espiritual. Não sei, na verdade é tudo tão grandioso, tão emocionante, que às vezes duvido. Entendo, meu filho. Aceitar o amor de Deus às vezes é difícil, mas o bom senso nos diz que o pai nunca deixa seus filhos órfãos. A hora chegou em que a miséria material, a solidão, o abandono dos mais fracos e o abuso da natureza devem cessar. Deus nunca emprega violência para educar os filhos que ama. Ele envia, neste momento, espíritos valorosos que irão, pelo exemplo e pelas realizações científicas e sociais, mostrar o caminho da sabedoria. Todos que quiserem, apesar dos erros já cometidos, poderão aprender com eles e, no futuro, viver em uma sociedade muito superior à atual. Que emocionante! Mas a cada um segundo as suas obras, comenta Pai Joaquim. Felipe entende, então, que... Além da empolgação saudável, ele deve doar algo de seu. Quero trabalhar mais. Vou dedicar a maior parte de minha vida à tarefa da educação espiritual. Sim, concorda Pai Joaquim sem nenhum espanto. Isso está em sua programação reencarnatória? Minha programação? Sim. Você não acha que reencarnou como bicho? Acha, meu filho? Ivan sorria alegremente ao ouvir a afirmação espontânea de Pai Joaquim, ante o espanto de Felipe, que ainda não tinha se dado conta de que tem uma programação espiritual a cumprir. Lembra do trecho da mensagem de Eurípides, que diz que os novos reencarnantes devem conhecer suas missões na Terra? Continua Pai Joaquim. Sim, mas eu não sou um espírito superior que vem reformar o mundo. Não é espírito superior, mas deve ser espírito trabalhador. Comenta Pai Joaquim com bom humor. Vamos mostrar como, trabalhando em conjunto, podemos ajudar os reencarnados a lembrar de suas programações espirituais. Que tal começarmos com você? Comigo? E por que não? Você está com medo? Na verdade, estou. Ótimo! Assim também lhe ensinamos a lidar com o medo. Conclui Pai Joaquim, sorrindo. Ele realmente está bem-humorado, pensa Ivan. Em seguida, fala. Você quer conhecer nosso centro de planejamento reencarnatório? Pai Joaquim olha para Felipe, aguardando uma resposta. Sim, e assim partem felizes. Chegam a uma construção próxima ao colégio Allan Kardec. Parece um moderno laboratório. A construção faz parte de um projeto amplo e integrado, dirigido por Eurípedes. Como você lerá no livro Meu Amigo, Eurípides Barçanufo, uma característica de nosso diretor é a integração entre educação, saúde e espiritualidade, obviamente incluindo uma intensa vivência mediúnica. Explica Ivan. Entram, então, em uma sala de arquivos eletrônicos. Toda a sala é feita de um material transparente, como de um vidro suavemente esverdeado. Ivan localiza o arquivo que contém os dados do planejamento de Felipe e diz Observe as características centrais de seu planejamento para que possamos discuti-lo. Depois, quando você estiver em estado de vigília, utilizaremos os métodos adequados para relembrá-lo do que leu. Não basta você me mostrar aqui e eu me lembrar quando acordar? Na verdade, não. Primeiro, porque nem sempre você lembrará de tudo. Segundo, porque aplicaremos o método que você aplicou em relação às mensagens sobre a nova geração. Qual? Pergunta Felipe, curioso. O da multiplicidade de fontes. Várias fontes confirmando uma informação importante. Informaremos aos interessados em cumprir seriamente sua missão na Terra, seu planejamento, por meio de três meios principais: sonhos, regressão ao momento do planejamento e informação mediúnicas, além, obviamente, da intuição e da inspiração direta. Não vai ter como duvidar, fala Felipe. Exatamente. Queremos dar todas as condições aos de boa vontade para cumprirem o compromisso que assumiram antes da reencarnação. Será necessária uma verdadeira renúncia. Por isso, o Cristo nos autoriza a orientar tão diretamente todos os dedicados trabalhadores. Vamos começar. Pede Felipe que essa altura está curiosíssimo para saber no que ele se meteu. Não vamos estudar o seu passado agora, mas é importante você saber que toda a programação espiritual considera o passado de cada um de nós, nossos erros e acertos. Além disso, nunca planejamos tarefas impossíveis de serem cumpridas. Como ensina Jesus, Deus não põe um fardo pesado em ombros fracos. E qual a minha primeira tarefa, ou melhor, qual a principal tarefa que tenho no mundo? Vejamos, diz Ivan, tocando em um aparelho que projeta um diagrama em três dimensões, o qual sintetiza a programação de Felipe: Espiritualização e auto-espiritualização por meio da renúncia e da mediunidade. O que isso quer dizer? Pergunta Felipe ao ler esta frase no centro do desenho, trabalho. Trabalho de educação vinculado à mediunidade e ao autoconhecimento. Deverei então, fazer psicologia? Não necessariamente. Esta decisão não é essencial à sua programação. Se, por um lado, o curso acadêmico de psicologia pode ajudar, por outro, pode estimular muitos medos e preconceitos. Certamente você deverá fazer um curso universitário, mas poderá escolher outra área como, por exemplo, direito ou áreas afins. Não se iluda. Diploma não traz autoconhecimento. Sua missão tem como tema central espiritualização por meio do autoconhecimento, auxiliado pela mediunidade e, como consequência, auxílio ao movimento espírita para mudar seus padrões. — Explica Ivan. — Felipe está impressionado. Tudo é ao mesmo tempo simples e desafiador. — Filho — fala Pai Joaquim, que acompanha tudo em silêncio — você precisa se preparar para vencer muitos preconceitos sociais, é preciso mostrar aos irmãos espíritas de forma amigável que não devemos temer nem a mediunidade, nem o conhecimento de nossos compromissos espirituais. Para isso, além da preparação intelectual, você precisará preparar o coração. Alguns espíritas estão muito bem preparados intelectualmente, mas o que mais temem é serem criticados e, por isso, se acomodam e não ajudam os menos esclarecidos. Veja os principais obstáculos que você deve enfrentar. Ao dizer isso, o espírito amigo aponta para uma das dimensões do diagrama que se expande e torna visíveis as dificuldades a serem enfrentadas. Preconceito, acomodação ameaças veladas e insinuações de loucura pelos dirigentes espíritas. Como se não percebesse o olhar de susto de Felipe, Pai Joaquim continua. Você deverá ser capaz de discernir as críticas construtivas das armadilhas desestimuladoras dos espíritas equivocados. Pai Joaquim toca mais uma vez no diagrama que desvela uma camada abaixo desses desafios, a qual revela os sentimentos que devem ser educados para vencer esses dois desafios, medo e vaidade. O bem não dispensa planejamento inteligente. Sabemos seus principais desafios, suas fraquezas emocionais e como fortalecê-lo para ter uma encarnação vitoriosa. Assim é com você e com milhares de outros espíritos. O que falta é apenas o desejo sincero de evoluir. Deus é sempre misericordioso. Conclui Pai Joaquim. Felipe contempla Pai Joaquim, um ex-escravo que traz em sua bagagem espiritual uma sabedoria imortal que data muito antes da Era Cristã. Nunca pensei que tudo fosse tão bem organizado, que tivesse um planejamento que considera meus desafios, minhas virtudes e minhas fraquezas, além de analisar os tipos de ameaças e pessoas com as quais eu terei que conviver. Fala, Felipe. Assim acontece com a maioria dos espíritas, mesmo dentre os dirigentes. Fala-se sempre em planejamento reencarnatório, mas poucos entendem a profundidade desse planejamento e a importância de conhecê-lo detalhadamente. A maioria dos doutores em espiritismo desconhece o próprio planejamento. Curiosamente, muitos falam de reencarnação e do planejamento, mas são contra conhecê-los. São os velhos sacerdotes que se acostumaram comodamente a dizer... Isso está nos mistérios, em vez de investigarem. Certamente existem coisas que os encarnados não têm condições de saber, como entender detalhadamente a origem do universo ou a essência do Criador, mas conhecer a própria programação reencarnatória e elementar. Explica Ivan. — Mas por que eles agem assim? — pergunta Felipe. — Por medo, meu filho. Diz Pai Joaquim. Medo de quê? Medo de serem chamados de loucos pelos sacerdotes espíritas, e principalmente, medo de terem que assumir as próprias responsabilidades. Explica Pai Joaquim. Sacerdotes espíritas? Refiro-me, Felipe, a espíritos que militaram nas religiões oficiais por milênios e que continuam apegados ao poder, ao status, a decidirem o que pode e o que não pode, segundo os seus caprichos. Esses irmãos receberam do Cristo uma valiosa oportunidade de conhecer o Espiritismo. Infelizmente, muitos não venceram o velho homem e querem manter-se no poder, em evidência, condenando tudo o que é diferente de suas antigas religiões, ou que poderia comprometer-lhes a ilusória posição de mando. Qual a relação disso com a minha programação reencarnatória? São eles que serão a fonte de seus testemunhos, explica Ivan com naturalidade. É importante que você entenda que eles não são seus inimigos, apenas agem como agiram no passado. Não conseguiram superar a si mesmos. Por isso, lhe combaterão com as armas que sempre usaram, a calúnia, a ameaça e insinuações de perturbação espiritual. São espíritos viciados em jogos de poder e não aceitam uma proposta verdadeira de autoconhecimento vinculada à mediunidade, mesmo sendo trabalhadores espíritas. Mas são todos assim? Pergunta Felipe, assustado. Na verdade, não. Mas a maioria dos espíritas encarnados teme causar polêmicas e prefere comodamente seguir esses sábios, em vez de consultar a codificação e de observar atentamente o exemplo de Eurípides Barçanulfo, a quem Chico Xavier chamava de apóstolo. Eles afirmam respeitar Allan Kardec e Eurípides Barçanulfo, mas não seguem seus exemplos. ...vivem mais para o institucionalismo do que para o cristianismo. Como assim institucionalismo? Chico Xavier, por exemplo, psicografava em casa. Para muitos isso é perigoso e deve ser totalmente proibido... ...sendo que o certo é avaliar cada caso e não criar uma regra absurda. O mesmo vale para a idade de participação em reuniões mediúnicas. Ivone Pereira e Chico Xavier começaram a psicografar ainda adolescentes e esses exemplos ainda não foram entendidos isso é o institucionalismo as regras externas são mais importantes do que as leis de deus concluíva mas como eu vou lidar com tudo isso sendo apenas um jovem pergunta a felipe entendendo e servindo ou seja aceitando as pessoas como elas são os dirigentes a que me refiro não mudarão instantaneamente, por isso você terá que entendê-los, auxiliá-los em suas preces e não permitir que eles te afastem de tua missão. Execute a parte que te cabe na obra de renovação. Vejo agora a importância de entender meus compromissos espirituais. É muito fácil seguir conselhos que me levariam para a comodidade. Exatamente. Diz Ivan, feliz. Por isso queremos que você e os jovens trabalhadores do movimento descubram seus compromissos com o Cristo e com a própria consciência, para que não falhem e não se tornem infelizes. Vamos agora nos encontrar com um estudioso do movimento espírita. Assim, você terá a oportunidade de aprofundar sua compreensão sobre os dirigentes espíritas. Pai Joaquim, Ivan e Felipe se dirigem a um jardim localizado próximo ao centro de estudos e lá encontram, para a alegria de Felipe, José Herculano Pires, que os aguarda enquanto escreve. Ao vê-lo, José sorri, levanta-se e vai abraçá-los. Após uma conversa inicial, Ivan, dirigindo-se a Felipe, diz... Temos dez minutos. Aproveite. Ao notar que Felipe ainda não se recuperara do susto em encontrá-lo, José inicia a conversa. Sabe, Felipe, sempre adorei borboletas. Elas não são apenas o símbolo da transformação. Para mim, elas são o símbolo e a prova de que a esperança se realiza. Imagine como um animal amorfo e sem beleza pode se tornar um belo ser como esse? Diz, apontando para uma bela borboleta, que pousa em sua mão. Observe, ela é a prova do amor de Deus, a prova de que todos nós, apesar de nossas feiuras espirituais, podemos nos tornar belos e voar. Alçar voo ao infinito... Sempre amei esses seres que nos lembram que devemos tornar nossas potencialidades em realidade. Felipe está encantado. Nunca pensei dessa forma. Assim será com o nosso tão amado movimento. Nesse momento, ele parece abatido, lento e feio. Mas não duvide... Ele está muito próximo de surpreender o mundo com sua beleza e com seu poder de ação, fundado em algo aparentemente sem força, o amor e a devoção, orientados pelos espíritos superiores, por meio da mediunidade cristã. Você entende por que é tão importante que os encarnados conheçam melhor a função da mediunidade? Agora eu entendo... Mas por que tantos estudiosos se tornam perseguidores da mediunidade na juventude? Eles temem o novo. Temem se perderem em um mundo que muda constantemente, e a juventude é o que mais representa a mudança. Alguns temem que a doutrina espírita seja deixada para trás. Eles não entenderam que o espiritismo é a estrutura intelectual e moral do futuro e que ele nada tem a perder com o avanço da humanidade. Todos os avanços científicos e sociais irão demonstrar o valor do Espiritismo, e nunca diminuí-lo. Allan Kardec compreendeu isso mais do que ninguém. Hoje, porém, os atuais dirigentes, que lutam por cargos e status, não tem olhos de ver que a verdade espírita irá se difundir e se aprofundar no século XXI para orientar a construção da civilização do Espírito. São como os fariseus à época do Cristo, incapazes de entender que só teriam a ganhar em seguir o Cristo, preferiram ficar com a antiga tradição. No caso do movimento espírita, isso é mais grave, pois os mesmos que combatem a educação mediúnica dos jovens, a estruturação de estudos mais dinâmicos e vivenciais, afirmam-se espíritas e dizem defender o espiritismo com suas posições ultrapassadas, que nunca foram espíritas. Mas como eu posso lidar com eles? É fácil, se você estudar Kardec... A cada opinião ou ideia que lhe apresentarem, indague, onde está a base disso na codificação? Se você não conseguir encontrar, indague a um amigo, que pode ser, inclusive, um amigo do Grupo Marcos. Conclui sorrindo. Mas você também participa desse grupo? Como poderia não apoiar uma iniciativa que tem por meta a real valorização da codificação? É importante você entender que o Grupo Marcos não é um grupo guru. Não. Não peça simplesmente uma resposta. Questione sempre onde encontrar na codificação e na revista espírita a resposta que você precisa. Você entendeu? Sim, entendi. Não vou simplesmente aceitar uma opinião. Exatamente. Esse hábito dos atuais espíritas em se orientar pela opinião dos famosos é algo negativo, principalmente quando se confunde fama com conhecimento doutrinário. Infelizmente, muito palestrante modelo é mais modelo do que espírita. Conclui sorrindo. Mas é errado pedir uma opinião? Não, claro que não. Mas você não deve se tornar um pedinte de orientação. Quando você indaga por uma fonte de estudo, você se torna um companheiro de aprendizado. Em vez de adoração vazia, teremos companheirismo de aprendizado. Esse é o paradigma de educação que defendemos. O Ivan... Com a ajuda de uma imensa equipe espiritual, desenvolveu um excelente método de ensino espírita, que auxiliará muito o movimento a compreender o que é educação intelecto-moral. É hora de ir, diz Pai Joaquim. Ivan, Pai Joaquim e Felipe agradecem ao amigo pela atenção. Abraçam-se e despedem-se. Os olhos de Felipe brilham de alegria pelo encontro. Andam pelas ruas da cidade de Felipe. É madrugada. Tudo está calmo. Ivan comenta: Há cem anos ninguém acreditaria em tudo que hoje é um fato do dia a dia: meios de transporte, formas de comunicação virtual, técnicas médicas, em 50 anos, as experiências mediúnicas estarão estabelecidas e muitos dirão a mesma coisa. A grande diferença é que a mediunidade atuará como o canal espiritualizador do ser encarnado, e isso alterará a política, os costumes, as famílias. Uma nova sociedade surgirá, mais dinâmica, mais alegre, mais criativa. É o surgimento da sociedade cristã em seu sentido pleno. É a obra do Cristo tornando-se realidade no mundo terreno de forma definitiva. Felipe acorda, ainda ouvindo as últimas palavras de Ivan. Uma sociedade mais dinâmica, alegre, criativa, cristã. É terça-feira. Felipe começa a entender que todos os dias são valiosas oportunidades de aprendizado espiritual. Capítulo 5: O Início da Libertação. Deus faz, neste momento, a enumeração dos seus servidores fiéis e já marcou pelo seu dedo os que só têm a aparência do devotamento para que não usurpem o salário dos servidores corajosos, porque é a esses que não recuaram diante de sua tarefa que vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. E estas palavras se cumprirão, os primeiros serão últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Espírito da Verdade, o Evangelho segundo o Espiritismo Felipe está em seu culto do Evangelho. Abre ao acaso o Evangelho segundo o Espiritismo e vê a mensagem Obreiros do Senhor no capítulo 20, Trabalhadores da Última Hora. Após a leitura em voz alta, vê Pai Joaquim e Gabriel ao seu lado. Eleva o pensamento, concentra-se. Quer conversar com eles. Gabriel se adianta e diz. Não é bonita essa mensagem? É, responde Felipe, sem entender o que ele quis dizer. Filho, vim aqui com Gabriel para te fazer um convite. — Fala, pai Joaquim. — Qual? — responde Filipe, que não consegue imaginar o que seja. — Gostaria que você se juntasse ao Gabriel para formar um grupo espírita. — Mas... — responde Filipe, emocionado. — Ele... quer dizer... você está encarnado? — Fala, olhando para Gabriel. — Claro! — diz sorrindo. Tenho dez anos. O que eu preciso fazer? Indaga Felipe, que já aprendeu que toda oportunidade exige sempre mais trabalho e dedicação. É preciso entender a mensagem que você acaba de ler, entender que o momento de transformação chegou. É hora de sacrifício pessoal e de calar as discórdias e os ciúmes. Será preciso muito esforço e muita compreensão. Muitos criticarão vocês por inveja, muitos por outros interesses inferiores. Sua primeira obrigação será fazer os três módulos sobre a psicologia dos dirigentes espíritas. Além do introdutório, teremos medo e mediunidade, nos quais você já está matriculado depois vocês se encontrarão por acaso no mundo. Gabriel olha para Felipe com atenção, aguardando sua resposta. Aceito, responde Felipe com entusiasmo. Excelente, fala Gabriel, pulando no pescoço de Felipe para abraçá-lo. Gabriel inspira a prece final do evangelho no lar, feita por Felipe. Um grande número de jovens estudantes do Espiritismo e espíritos necessitados ali socorridos ouviam tudo emocionados. Deus, que anima a essência de todos os seres, te agradeço por esse novo companheiro de ideal. Da inconsciência dos reinos inferiores faz tu, Pai amado, por meio do tempo e das experiências sublimadoras, homens e anjos que podem sentir Teu amor e compreender Tua grandeza. Obrigado, Pai, porque já percorremos milênios incontáveis na busca de Teu amor e já somos capazes, apesar de nossa pequenez, de sentir que Tu és amor. Da inconsciência à consciência plena, somos viajores, Seres intermediários ainda limitados de visão plena, mas já capazes de amar nossos irmãos e por eles sofrer, para que também te amem e compreendam. Assim crescemos para glorificar teu infinito poder. Os amigos partem. Felipe vai dormir. Ele ainda não conseguiu libertar a mediunidade, mas entender e amar aqueles que por medo a aprisionam é o primeiro passo para auxiliá-la. Logo, vai começar a psicografar. Quem sabe esse encontro com Gabriel e com outros amigos que virão não seja já o início da libertação da mediunidade? É a esperança de Ivan, de Pai Joaquim e de muitos outros amigos.